A partir de agora a gente vai tentar desenvolver uma nova abordagem da, da dinâmica e da cinemática dos movimentos que é uma abordagem baseada em energia que é uma maneira de tratar esses fenômenos que a gente vem discutindo até agora que difere um pouco daquela visão que a gente vinha tendo de força e, e aceleração e assim por diante né? ela tem duas, duas vantagens principais, né? a primeira vantagem é que como a gente descobriu ao longo de, do tempo, né, de dois séculos pelo menos, né, em que se refinou e se aprimorou o conceito, a energia é uma quantidade, o que a gente chama de energia, que a gente vai ver em seguida, é uma quantidade que se conserva num, num sistema físico, o que significa isso? que na medida que o sistema físico vai passando por várias transformações, posição, velocidade e assim por diante, a energia desse sistema, se ele está isolado, permanece sempre constante. Então isso facilita muito a, a gente pensar sobre o que vai acontecer com o sistema, porque a gente sabe que a soma de todas as energias do sistema vai continuar tendo sempre o mesmo valor. Né? Então é o que a gente vai discutir agora né, é toda a abordagem baseada em energia. Tá? Antes disso, ou para começar a discussão da energia, vamos falar um pouco sobre o trabalho. Né? Eu vou tentar desenvolver com vocês é, uma ideia intuitiva do que, que poderia ser o trabalho. Tá? Essas demonstrações que eu vou fazer aqui não são rigorosas, né, no sentido de que teria que fazer uma discussão mais profunda e usar um, um tratamento matemático um pouco mais profundo para tentar, para colocar elas em termos assim mais precisos, mas ela é adequada para o que a gente está trabalhando agora, tá? Então imagina que a gente tem que, que levantar uma caixa até uma certa altura H, tá? a gente tem que trazer a gente tem que trazer essa caixa que tem uma massa M até essa altura digamos precisa carregar ela em um caminhão tá? e para fazer isso a gente tem, tem mais de uma alternativa a gente pode trazer ela diretamente eu vou usar o ponto central aqui da caixa ou, ou um ponto aqui na base dela tá para medir o deslocamento, né? A gente poderia trazer ela diretamente por esse caminho, tá? Ou a gente poderia dizer assim: olha, eu preferia usar uma rampa para fazer isso, então eu poderia usar uma rampa que tem um ângulo alfa, ou ainda não satisfeito com essa rampa. Eu poderia usar uma outra rampa que tem um outro ângulo beta. Tá? Qual seria a vantagem ou a desvantagem de usar rampa? Olha, eu vou tentar desenhar um diagrama de forças aqui do lado. Tá? Eu não vou usar nenhum dos ângulos, vou usar um terceiro ainda, só para a gente entender o caso geral, como a gente discutiu umas aulas atrás. Se eu estou trazendo a caixa por aqui, o que está agindo nela é a força peso. Então, a força que eu tenho que fazer para superar essa força peso é Mg. Então, se eu quiser que essa, que essa caixa se mova para cá, eu preciso garantir pelo menos que a força resultante seja zero. Né? Na medida que eu superar um pouquinho a força peso, a caixa vai começar a a se mover nesse sentido bom e aqui eu tenho a mesma força peso tá como a gente viu isso aqui é teta então a força que está agindo nesse sentido é mg seno teta né? não vou fazer toda a dedução aqui de novo se vocês voltem lá no, no vídeo sobre plano inclinado vai ter isso bem detalhado então qual é a força que eu tenho que fazer para essa caixa subir. Olha, eu tenho que fazer um pouquinho mais que Mg seno de teta. Então o que, que eu ganho com, a, com, a, com o plano inclinado? A força que eu tenho que fazer é menor do que no caso direto, né? que eu vou pelo caminho direto. Se eu vou pelo caminho do plano inclinado, eu, a força que eu preciso é menor. Né? imagina que tu, que tu tem um carrinho de supermercado tá cheio de compras certo e tu precisa subir até o, o primeiro andar do supermercado ou do, até o estacionamento do supermercado ou algo assim né e tu precisa levantar o carrinho nas costas e colocar até determinada altura é muito difícil né ou quase impossível. Agora, imagina que o supermercado tem uma longa rampa que leva até o segundo andar e tu vai empurrando esse carrinho. É... agora é possível fazer isso, né? Tá? E por esse motivo que a gente utiliza as rampas. Agora, qual é a desvantagem em se utilizar a rampa? Olha, vou desenhar esse mesmo caso aqui, tá? Se aqui a altura H, antes, o meu, indo por aqui, o meu caixote, o meu carrinho de supermercado ia se mover por uma distância H. E por aqui, olha, se isso é H, digamos que aqui seja H grande, tá? Então, eu sei que por definição, cateto oposto dividido por hipotenusa é igual o seno do ângulo. Então, quanto que é a hipotenusa? A hipotenusa é igual o H dividido por seno do ângulo. Então, a minha força que antes era MG no caminho direto agora pela rampa virou Mg seno de teta. Lembrem que o seno, nesse caso, né? o seno de teta é sempre menor que 1 um, nesses ângulos que eu estou considerando. Então eu estou multiplicando por uma coisa menor que 1, um, eu estou tendo um ganho aqui. A minha força vai ficar menor do que antes. tá? Mas a distância que eu vou percorrer passou de H para H sobre seno de teta. E como seno de teta é menor que 1, 1 sobre seno de teta é maior que 1. Então, claro, a distância que eu tenho que percorrer aumentou. Vamos pensar, vamos tentar fazer um quadro nos três casos, tá? É... tá eu vou botar assim é, 90 graus, que é o caminho direto, tá? que é aqui o alfa e o beta. Então, vou botar aqui em amarelo, né? 90 graus o o alfa e o beta. Tá? Qual era a força? Eu não vou fazer em amarelo porque eu acho que vocês não vão enxergar direito, né? Mas então, qual seria a qual era a força aqui? E qual é o deslocamento? No caminho direto, a força é Mg, o deslocamento é H. Tá? No caminho alfa, a força virou Mg seno de alfa, como eu acabei de explicar aqui, né? mas o deslocamento virou H sobre seno de alfa. E no caminho beta, a força virou Mg seno de beta. E o, então, a força diminuiu por seno de beta, o caminho aumentou por seno de beta. Tá? Se eu perguntar para diferentes pessoas, qual dos três caminhos produz o menor eh, esforço né? ou dá menos trabalho? Eu ainda estou usando as palavras no, no sentido coloquial. né isso depende, tem gente que prefere aqui, tem gente que prefere aqui, tem gente que prefere aqui, mas é claro que a gente não está falando só de uma questão de preferência. O fato é que a gente existe uma quantidade que é equivalente nos três caminhos, que é o seguinte, força vezes deslocamento. Quer dizer, eu ganhei numa coisa e perdi na outra. Então, se eu multiplicar as duas coisas, se mantém constante. Por exemplo, aqui da MGH aqui da M Bom, que eu fazer, vou fazer com outra cor. MG seno de alfa h sobre seno de alfa, corta corta. Da MGH aqui da MG seno de beta h sobre seno de beta, corta corta. MGH então, por um argumento semelhante a esse, embora colocado em termos matemáticos mais é, precisos, a gente define como sendo o trabalho, como essa grandeza, então, que a gente define como sendo o trabalho. Eu vou continuar usando a nomenclatura dos livros que usa W por causa da palavra em inglês, né? que é work. A gente define isso como força vezes deslocamento. Tá? O que significa trabalho? A gente vai ver que essa definição vai casar bem com o que a gente tem desenvolvido até agora. Né? Mas no futuro a gente vai ver que isso fecha bem com a nossa ideia de energia. Tá? Vamos colocar isso de maneira um pouco mais precisa. Tá? O que, que isso está querendo me dizer? Significa que se eu faço uma força grande por uma pequena distância. Uma força grande por uma pequena distância. Pode ser equivalente a eu fazer uma força pequena por uma grande distância. Aqui, a força é grande, a distância é pequena. Aqui, a força é pequena, a distância é grande. Tá? Então, o que me interessa, na verdade, o que vai me interessar mais do que a posição, velocidade, força, é o produto força vezes deslocamento. Então, se o deslocamento, a gente costuma escrever isso assim, olha, se o deslocamento é nessa direção, tá? olha, de, a, o deslocamento do objeto está caracterizado aqui como um vetor, quer dizer, tem uma direção e sentido e módulo, né? o módulo diz quanto ele se moveu, a direção e sentido para onde. Ele se moveu, então a gente costuma escrever isso como um vetor, Δx. E a força que está produzindo esse trabalho também é um vetor. Agora, numa situação em que o objeto deve se mover para cá, tá? ou ele vai se mover para cá, e a força age nesse sentido, essa força não ajuda em, em muito ao deslocamento. Supõe que o bloco não pode sair do, da superfície, certo? E, e de alguma forma ele está se deslocando para cá. Essa força não ajuda nem atrapalha esse deslocamento, ela é, é indiferente para esse deslocamento. Então a gente diz que essa força não realiza trabalho com relação a esse deslocamento. Eu estou dizendo isso porque a gente vai acabar escrevendo o trabalho da seguinte forma: o produto escalar entre o vetor de força e o vetor de deslocamento, tá? Porque justamente, se esses dois são paralelos, se F é paralelo a delta x, como nesse caso, o trabalho é simplesmente F delta x. Se as duas são perpendiculares, como nesse caso, ou seja, se essa força não interfere nesse deslocamento, o trabalho, sendo o produto escalar de dois vetores perpendiculares, é zero. Tá? Então, o caso mais geral que a gente tem nas mais variadas situações é quando essa força não é constante mas ela vai variando na medida que o objeto vai se movendo. E nesse caso a gente teria que usar uma soma infinitesimal de, de cada uma das forças em cada um dos deslocamentos. Certo? Então, a ferramenta que a gente tem para fazer isso é a integral. Então eu teria que fazer uma integral da força escalar deslocamento. Como, a gente, como vocês devem recém está se ambientando com a, com a terminologia e com, e com a ideia da integral a gente não vai explorar muito isso por enquanto mas precisa é, mostrar qual é a maneira correta de escrever o trabalho tá? então se a gente volta um pouco vamos vamo pensar na equação de Torricelli né? hum, não tenho certeza quantos C's quantos L. Mas está feita a referência. Né? A gente tem essa equação. Tá? Se a gente substitui, o que é a aceleração? Força sobre massa. Então... Tá? E agora eu passo 2 dividindo o m multiplicando. E eu ainda posso escrever isso da seguinte forma. lado da equação eu tenho justamente o que a gente acabou de chamar de trabalho e desse lado da equação a gente tem esses termos envolvendo a massa e a velocidade ao quadrado bom a gente vai ver é, vai discutindo ao longo do tempo que essa expressão o que está escrito aqui é o que a gente convencionou chamar de energia cinética tá? Que seria Eu poderia mostrar isso para vocês Através da equação do trabalho Usando a integração Que seria A quantidade de trabalho necessária Para colocar Uma partícula de massa m A uma velocidade v porque não é só uma questão de força, mas é uma questão de uma força agindo ao longo de um certo deslocamento. Quanta força e de quanto deslocamento para essa força agir eu precisaria para colocar um objeto em velocidade V. Tá? E a resposta é justamente isso. Então, o que, que isso quer dizer? Então, a energia cinética... que a gente chama de K também, por causa da nomenclatura dos livros de língua inglesa, né, é definida como sendo um meio de massa do objeto vezes a velocidade dele ao quadrado. Essa é, esse é o trabalho necessário para colocar, então, se a gente for falar em termos de trabalho, tá, o trabalho necessário. para colocar o objeto m na velocidade v mas o que interessa para mim no momento é mostrar para vocês que essa equação de Torricelli que, que a gente usou bastante e que a gente mesmo deduziu né? Está me dizendo o seguinte, olha, se eu, se eu escrevo agora isso em termos de energia cinética, eu posso ter isso aqui, K menos K 0 Porque ela é V zero, velocidade inicial, eu vou chamar de energia cinética inicial. O que o trabalho está fazendo é modificar a energia cinética do objeto. Quer dizer, a gente está tentando traduzir aquela equação em termos de posição, velocidade, aceleração, em termos de uma equação em termos de energia cinética e trabalho. O que o trabalho fez, o que, que tem aqui dentro de trabalho? Isso vezes isso. O que ele fez foi modificar a energia cinética do objeto. Porque de certa forma a gente sabia que a força... Produzir aceleração, a aceleração produzir uma mudança na velocidade. Tá? Mas a gente não podia igualar isso a isso. Como que eu igualo força a velocidade? Não dá para igualar diretamente. Tá? A gente conseguiu fazer isso através dessa equação e então também baseado na discussão anterior do movimento aqui da massa no campo gravitacional. Tá? A gente definiu o trabalho como sendo essa quantidade, força vezes deslocamento, e então conseguiu colocar isso em termos dessa quantidade cinética que a gente chama de energia cinética. Então, uma outra maneira da gente dizer o que a gente já conhecia é que o trabalho modifica a energia cinética. Por que, que eu quero fal falar isso? Porque eu posso igualar W é igual a ΔK. O que, que tem dentro de W? f e delta x o que, que tem dentro de delta k v final menos v inicial, só que as duas ao quadrado tá? vamos pensar ainda no caixote anterior tá? eu, tô, eu tenho o caixote de massa m e eu vou trazer ele até a altura h lá, a, a, o suporte no meu caminhão onde eu queira carregar o caixote, isso aqui tem uma altura h eu não, não quero que ele seja acelerado, então a força que eu vou fazer é exatamente essa. MG. Então, nesse caso, olha, se eu aplicasse essa ideia, quanto é a força que eu estou fazendo MG e qual é uh, o deslocamento H? Tá? Agora eu pergunto para vocês o caixote aqui em cima tem mais ou menos energia que o caixote aqui embaixo o mesmo caixote evidentemente e daí eu pergunto o, o, o que é energia vamos tentar definir um pouco melhor o que seria energia e a ideia geral da energia é, é a capacidade De realizar transformação ou transformação física, se preferirem, de um sistema. Tá? Tem várias outras definições que abordam outras ideias e tal, mas essa é uma definição boa. Então, vamos voltar aos caixotes. Eu tenho um caixote aqui. Eu tenho um caixote aqui, tá? Num suporte. Qual dos dois tem mais energia? Ou seja, qual dos dois tem mais capacidade de realizar a transformação física de um sistema? Eu, para mim, pareceu de cima. Por quê? Porque imagina que eu tenho um objeto, tá? Um copo. Se eu empurro um pouco esse caixote em direção ao copo, lentamente para não acelerar, né? que eu não quero que agir com forças externas nesse caixote, ele vai encostar no copo e não vai acontecer nada. Se eu realizo o mesmo esforço nesse caixote de maneira a ele vir até aqui, ele vai ser acelerado pela gravidade, vai bater no copo, vai quebrar o copo. Né? Imagina que meu pé está aqui embaixo. Tá? E eu tenho uma série de caixotes. Tá? E eu faço a mesma experiência com todos. Derrubo esse em cima do meu pé, depois esse, depois esse. Qual vai produzir mais dor? Qual vai, vai produzir mais dano no meu pé? O caixote mais alto. Então a gente entende dessa forma que esse caixote tem mais energia que esse, que esse tem mais que esse, que esse tem mais que esse. Mas quanto energia esses caixotes têm? Olha, para mim trazer o caixote daqui, daqui de baixo até aqui em cima, que trabalho eu realizei sobre esse caixote? Força vezes deslocamento. certo? Então a gente fala que esse caixote aqui tem esse trabalho que foi realizado em cima dele, armazenado na forma de energia. Esse caixote aqui foi carregado de energia na medida que eu fui exercendo uma força aqui, levando ele até lá em cima. Tá? Tá? Essa energia, como está associada com o potencial gravitacional da Terra, tá? ou, ou como está associada a um potencial de maneira geral, né? que é um conceito que a gente também não discutiu ainda, né? que é ainda oportuno discutir agora, mas ela é chamada de energia potencial. Nesse caso gravitacional. Hum. Porque está associado com a gravidade. Então, a gente tem uma visão um pouco diferente agora do que a gente tinha antes, embora. Evidentemente é equivalente ao que a gente vinha fazendo Mas agora eu penso o seguinte Quando eu realizo o trabalho Na primeira situação tá, Que a gente veio deduzindo aqui Na primeira situação Eu realizei trabalho E com essa realização de trabalho Lembra quando eu falo trabalho Eu estou falando duas coisas juntas Força e deslocamento. Quando eu realizei trabalho, eu modifiquei a energia cinética do sistema. De novo, quando eu estou falando de energia cinética, eu estou falando em massa e velocidade, e velocidade ao quadrado. Na segunda situação, tá? eu realizei trabalho, vou escrever até vocês gravarem isso, e eu modifiquei a energia potencial do sistema. O que é energia potencial? Bom, é algo que inclui a massa do sistema, a gravidade e a altura. Tá? A gente vai discutir bastante isso, até a gente entender essa mudança de concepção. Nota que... que conceitualmente é, é diferente pensar assim mas na prática a gente continua tendo uma força que age produzindo aceleração numa massa lei de Newton essa aceleração nessa massa produz uma diferença de velocidade tá qual é o problema da nossa dis discussão anterior ao não incluir a massa e a velocidade que se eu tenho uma um objeto uma bicicleta com uma massa m pequena a uma certa velocidade e eu tenho um caminhão com uma massa muito maior a mesma velocidade que a bicicleta tá e os dois vão em direção ao um muro Qual vai causar mais estrago? Se os dois estão a mesma velocidade e tem massas muito diferentes. É óbvio que o caminhão vai, vai causar muito mais estrago. Então tem alguma coisa aqui nesse caminhão que não é simplesmente a velocidade, mas que é uma composição entre a massa e a velocidade. Se a gente dobra a velocidade, a gente nota que, que a, a transformação que o sistema causa quadruplica então essa quantidade que a gente está querendo associar a massa e à velocidade do caminhão é alguma coisa do tipo massa vezes velocidade ao quadrado tá? e um meio surge por questões analíticas que a gente vai pode discutir uh, uh, no futuro né? mas que dependeria de fazer a dedução completa dessas quantidades mas o importante aqui é que o que uh, esse caminhão tem a mais, que é a bicicleta... está tá associado à massa dele. O, a bicicleta tem isso, o caminhão tem isso. Tá? Da mesma forma, agora pensando... Então, aqui eu estou pensando em energia cinética. Né? Agora, pensando em energia potencial... Imagina que que eu tenho o caixote, tá? Em primeiro lugar, o que que importa quando eu trago ele do chão até uma certa altura h? A massa dele, né? Né? Se eu tenho um outro caixotinho é muito mais fácil trazer. Se eu levo, levo os dois até a altura h e depois largo os dois no meu pé, esse vai causar muito mais estrago para onde que foi aquela força toda essa força que eu fiz sobre ele a fim de trazer ele até aqui aonde está essa força? está carregada dentro dele na forma de energia potencial como assim? mas como que ela vai aparecer a hora que eu soltar ele ela vai se transformar em velocidade então eu, eu carreguei ele de energia ao, ao fazer força para levar ele até aquela altura. Como aqui é eu fiz menos força, a massa é menor... Esse aqui ficou carregado com menos energia. Eu vou descobrir isso quando eu largar esse no meu pé e esse no meu pé. Então... A quantidade de energia que está carregado nesses uh, pacotes depende da massa... Vezes a gravidade, que é a força que eu fiz, vezes a distância em que eu carreguei o objeto para cima para baixo. E então, finalmente, a gente pode juntar essas duas equações numa só. Tá? Que é assim. que é o Teorema Trabalho-Energia. Tá? Que está me dizendo o seguinte, o trabalho realizado sobre um corpo pode ser usado ou pode modificar a energia cinética do corpo ou a energia potencial, ou ambas. Não tem nada de novo aqui, por quê? Porque o que está que aqui dentro? O que, que tem aqui dentro? Força vezes deslocamento. O que, que tem aqui? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. O que, que tem aqui? Posição. Então é natural, o que, que uma força pode fazer? Produzir aceleração que vai aumentar a velocidade, tudo bem. O que uma força pode fazer? Mudar a posição do objeto ao longo do, do campo gravitacional, levantar o objeto, tá? Tá, mas então qual é a vantagem de fazer tudo isso que a gente está fazendo? Eu consegui colocar tudo na mesma equação? Eu consegui misturar numa mesma equação força, velocidade, e distância? Aqui poderia, o h, meu h poderia ser delta y, né? Tá? Então eu consegui misturar coisas que antes eu, eu usualmente não misturava. Eu consegui integrar tudo numa coisa só. Vou, vou fazer uma outra análise. A gente vai, vai ter que discutir bastante isso para ficar claro, né? Não é uma coisa imediata. É recomendável que vocês leiam também o que o, o livro-texto fala sobre isso, né? O que a gente está usando, qualquer um dos livros auxiliares. Mas então, eu tenho a primeira discussão. Tá? A, mais, a mais simples, as unidades. Se eu estou colocando tudo numa equação, é porque todos têm a mesma unidade. Vamos verificar Traba as unidades do trabalho: unidade de força vezes unidade de deslocamento. Então, é newton vezes metro, né? Que, o que, que é newton? É newton, massa vezes aceleração, então é quilo metro por segundo ao quadrado, vezes metro. Então, trabalha é quilo, quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado. Energia cinética. Unidades de energia cinética... O meio não interessa né? na unidade Então, massa é quilograma Velocidade ao quadrado Velocidade metro por segundo ao quadrado Ó, Mesma coisa Energia potencial MGH Quilograma G é uma aceleração então, metro por segundo ao quadrado, distância é metro. Então, quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Então, todas, todos os termos dessa equação têm a mesma unidade. Quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado, que a gente chama de Joule. Tá? Em homenagem ao cientista que trabalhou bastante com essas ideias. Então, uma novidade, se vocês não sabiam, quando a gente está falando de trabalho, olha, eu realizei uma força de 5 newtons ao longo de 2 metros. Isso equivale a 10 joules. Tá? A energia cinética aumentou em 20 joules. A energia potencial diminuiu em 10 joules. Essa é a unidade que a gente vai usar. Bom, com relação a esse trabalho, qual é o trabalho que pode modificar a energia cinética ou a energia potencial? Talvez, para ficar mais claro, por enquanto, eu deveria colocar trabalho externo. Depois com o tempo isso vai ficar óbvio para vocês, né? mas deveria ser trabalho externo. Por que trabalho externo? Uh, imagina que eu estou dentro de um carro tá? e eu preciso que o carro ande, ele não está funcionando, o motor está com problema. Eu tô aqui dentro do carro, eu preciso que ele ande pra mim ir pra, pra aula. O que que eu faço? Eu começo a dar chute no painel. Tá? Ou eu tento empurrar o painel. Por que, que o carro não vai andar? Ou ele vai andar? Tá? Ou outra, outra ideia parecida, né? Eu tô num barco, a vela. E eu quero que esse barco ande, então eu ponho um ventilador para fazer vento na vela. Tá? Essas ideias funcionam, elas não funcionam? Por que, que que... aqui não funciona? Aqui não funciona. Porque a força que eu estou fazendo no painel, o painel vai fazer em mim. Certo? Sempre vai ter uma ação e reação aqui dentro. Por quê? Porque eu estou dentro do sistema. Certo? Então, a força da pessoa no carro vai ser igual à força do carro na pessoa. De maneira que a força resultante aqui dentro do sistema é zero sempre. A força... Se o, se o ventilador está empurrando o vento, naturalmente ele vai ter uma tendência a vir para trás na medida que as pás deles empurram o vento. Então, naturalmente, vai, vai aparecer uma força de reação aqui, de maneira que a força resultante é zero. Algumas aulas atrás, eu acho que a gente discutiu, né? não, agora não tenho certeza se nos vídeos, mas a gente discutiu quantas forças existem numa cadeira. Tem uma cadeira no chão, tá? Em repouso. Quantas forças existem internamente na cadeira? Milhares, milhões, bilhões de forças. Qual é a força resultante que existe na cadeira? Zero. Por quê? Porque ela não está acelerada. Tá? Agora, baseado nisso, né? Um cavalo Que está Atrelado a uma carroça Diz para o dono é, Vou só um minuto Desenhar um cavalo Tá? O cavalo que está atrelado à carroça Está preso a carroça, né? Diz para dono, olha, eu não vou puxar a carroça, porque a mesma força que eu vou fazer na carroça, a carroça vai fazer em mim, e é claro que a gente não vai se mover. O que tem de errado com o argumento do cavalo? Né? Se quiserem dê, dê uma pausa no vídeo e pensem um pouco. Eu não vou poder esperar vocês responderem, porque eu não vou ouvir a resposta de vocês, então o que está de errado com o cavalo é que ele não está fazendo força na carroça ele está fazendo força no chão então isso configura uma força externa quer dizer, o sistema físico cavalo mais carroça está interagindo com o mundo exterior o que é diferente do carro ou do barco né então nesse caso o cavalo está fazendo uma força externa e por isso ele consegue mover a carroça que é o argumento que o dono deveria usar para convencer o cavalo a, a mover a carroça né então é, se não existisse atrito tá imagina que tu tá no, numa superfície absolutamente sem atrito tu é capaz de mover? um objeto não porque toda a força que tu fizer no objeto ele vai vir para cá mas tu vem para cá tu consegue chegar imagina que se é um lago congelado tu consegue chegar na borda do lago não só usando um outro um outro artifício que é a conservação de momento que a gente vai falar em seguida mas tentando arrastar ele para cá não então nesse caso o atrito é necessário para que o cavalo tenha aderência ao chão e consiga mover a carroça, quer dizer, consiga produzir uma força externa. Então quando a gente está falando dessa equivalência entre trabalho e energias, a gente está falando das forças externas, porque tem uma infinidade de forças internas que não produzem trabalho resultante, quer dizer, elas vão se cancelar, o trabalho produzido por elas vai se cancelar. Né? Então, por que que isso é importante? Porque se a gente está num sistema, se a gente está num sistema isolado, o que, que é um sistema isolado que não interage com a vizinhança, né? com sistemas que não são ele? Se a gente tem um sistema isolado, o trabalho externo é zero, tá? Por quê? Porque ele não consegue receber nem transferir trabalho de fora. Assim como os casos do carro, do barco, né? o cavalo não é um sistema isolado. Né? Bom, então trabalho externo, nulo. Então a nossa equação da equivalência trabalho e energia fica escrita assim. Vou deixar aqui embaixo Identificado O que significa isso, afinal de contas? O que, que tem aqui dentro? E aqui? Bom, aqui dentro tem isso E aqui tem isso, mg. Ao invés de h, eu vou botar delta, delta y, né? Ou y menos y zero, só para ficar da mesma forma que está. E aqui eu consigo identificar um fenômeno muito simples que a gente, com a qual a gente consegue entender a conservação de energia e que talvez tenha motivado essa busca por uma por uma ideia de uma lei de conservação né o que que é uma lei de conservação uma coisa que se mantém constante mesmo quando o sistema se modifica de, de qualquer forma que é o seguinte imagina que eu tenho uma bolinha de tênis ou essas de máquina de bolinha e eu tô com ela na mão velocidade zero e ela tá a uma certa altura eu deixo ela cair ela cai, bate no chão e volta. Aonde que é a velocidade máxima dela? Aqui. Aonde que é a altura máxima dela? Aqui. O que, que acontece com ela? Volta, bate. Se não existisse atrito com o ar, com o chão, ela ia voltar à mesma altura. Tá? A gente vai discutir o porquê disso, né? Esses pontos aqui, a velocidade é máxima. Esses pontos aqui, a velocidade é zero. Quando ela chega lá no topo, ela para e vem. Nesses pontos aqui, a altura é máxima. Todos eles. Então, ela está saindo de pontos, de regiões em que a altura é máxima. A velocidade é zero. Ela está indo para uma situação em que a altura é zero, velocidade é máxima. Depois ela volta. Estou fazendo aqui de maneira esquemática, né? Volta para uma região de altura máxima, velocidade zero. Volta para uma, uma região de altura zero, velocidade máxima. E assim indefinidamente. O que, que ela está fazendo? Ela está transformando altura em velocidade velocidade em altura altura em velocidade velocidade em altura o tempo todo ah, então eu poderia dizer isso? não não funciona não dá certo o que que eu poderia dizer isso? Isso está certo. Nota. A, a massa não muda, o meio não muda, a gravidade não muda. O que está mudando? Velocidade e altura. De que maneira? Não estou entendendo. Então, vamos olhar para essa equação e dizer qual é a velocidade inicial. Zero. Tá? Qual é a altura final? Aqui faltou um menos. Tá? Tava aqui Eu esqueci de botar Qual é a altura inicial H E vamos colocar isso dentro dessa equação E daí a gente vai ficar com algo Do tipo Esse termo some O Y some Então vai ficar 1 meio de MV Ao quadrado É igual a esse termo sumiu porque V0 é zero, a velocidade inicial é zero quando sai da minha mão. E o Y inicial é H e o Y final é zero quando chega lá embaixo. Então vai ficar menos MGH menos, então some menos. E o que está me dizendo aqui, o que, que é isso, energia cinética? O que que é isso? Energia potencial. O que eu posso dizer que o sistema está transformando altura em velocidade, não é correto falar assim. Porque, na verdade, não é altura em velocidade. Mas, o que, mas é isso que está acontecendo. Eu estou vendo ele sair do alto e ficar com bastante velocidade no baixo, depois sair do baixo e ficar com, bastante, com zero velocidade no alto. Certo. Mas o correto, o que funciona, é a gente ver que ele está transformando esse arranjo de coisas que envolve velocidade nesse arranjo de coisas que envolve altura distância então ele está transformando H em V não ele está transformando energia cinética em energia potencial energia potencial em cinética então aqui ele só tem altura e velocidade zero ele só tem energia potencial depois aqui ele não tem, não tem altura só tem velocidade, ele só tem cinética. Depois, ele só tem altura, só tem potencial, não tem cinética. Se V é zero, a cinética é zero. Depois, aqui ele só tem cinética. Então, o que ele está transformando é de uma na outra. Certo? Então, qual é a vantagem da gente falar em energia? É a gente poder... Fazer essa conversão que a gente não, possa, não pode fazer diretamente. Ele não está transformando altura em velocidade. Não é isso, não é tão simples. Mas ele está transformando energia potencial em energia cinética. Tá? Então, vou desenhar de novo. Quando ele saiu aqui de cima. Tá? Uh, h, né? Qual é a energia cinética dele? Zero. Velocidade zero. Qual é a energia potencial? mgh. Quando ele chegou aqui embaixo, qual é a energia cinética dele? Um meio de mv ao quadrado. Qual é a energia potencial? Uh, zero. mg zero. Zero. Essa equação que está me dizendo aqui, essa equação aqui, bom, vou, deixa eu só terminar esse raciocínio e daí a gente volta àquela equação. Bom, então o que, que essa equação está me dizendo? Qual é a velocidade que ele chega lá embaixo, então? Corto o M, passo 2, Considerando só o positivo da raiz, né? Que é o mesmo que a gente obteria, olha, da equação de Torricelli. Isso é zero. O Δy negativo corta esse negativo. Mesma coisa que a gente obteria da equação de Torricelli. Bom, mas então qual é a vantagem de usar a energia? Que quando a gente não. Essa equação de Torricelli só vale quando as. A aceleração é constante. Todas aquelas equações da cinemática só valem quando a equação é constante, quando a aceleração é constante. Mas as equações de energia não, elas valem em qualquer caso. Então a gente consegue estudar um número muito maior de casos do que com aquelas equações da cinemática. O que, que essa equação aqui está dizendo? Por que, que porque no caso da bolinha eu pude usar essa equação e considerar o trabalho externo zero? Porque eu não estou chutando a bolinha no meio, no meio do caminho, ninguém empurra a bolinha, puxa a bolinha, é, freia a bolinha. Ela está sendo é, movida pela força da gravidade constante o tempo inteiro. Tá? Bom, vocês poderiam argumentar né, que... Mas a força da gravidade é uma força e é externa, certo, mas é um tipo de força que a gente chama de força conservativa, quer dizer que ela não altera a quantidade de energia do sistema, ela só modifica uma quantidade na outra. Tá? A gente tem que ir discutindo aos poucos porque tem muitos detalhes, então não dá para falar tudo o tempo inteiro. O que, que é K? Delta k é K menos K zero. O que, que é ΔU menos U zero? Então, eu posso. Esse U é negativo, passa para cá positivo. Esse K é posit, negativo, passa para cá positivo. Esse U zero é positivo. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se eu somar. Isso aqui é um instante final, poderia botar assim, tá? Isso aqui é um instante inicial, zero ou i, como quiserem. Tá? Isso quer me dizer, está me dizendo que se eu somar a energia cinética e a potencial lá no fim, vai ser igual eu somar a energia cinética e potencial lá no início. E isso é o que a gente chama de energia mecânica total. Tá? Onde aqui a energia mecânica total é K mais 1. Em qualquer momento, a gente pode uh, extrapolar isso, né? Em qualquer momento que eu medir a energia, ela vai ter sempre o mesmo valor. Então... Em qualquer instante, ela vai ter o mesmo valor, tá? Que eu também posso escrever, passar isso para o outro lado: E final menos E inicial é igual a zero, que seria dizer que a variação da energia mecânica total é sempre zero, ainda ressalva sem trabalho externo. Então, isso é uma coisa muito importante, muito é, forte na, na física e na engenharia porque todos os sistemas físicos respeitam isso todos os sistemas que a gente conhece conservam energia a quantidade de energia no sistema permanece sempre a mesma em qualquer instante do, do, da evolução do sistema se eu somar energia cinética mais potencial ou outros tipos de energia quando houver vai dar sempre a mesma coisa essas duas estão modificando o tempo inteiro K subindo, o subindo, K descendo, K subindo, K descendo. Mas a soma das duas dá sempre o mesmo valor. Se o sistema começou com 100 Joules, ele vai terminar com 100 Joules. Se o trabalho foi feito em cima do sistema, quanto trabalho foi feito em cima do sistema? 10 Joules. Ah, bom, então se tu fez 10 Joules em cima do sistema, agora o sistema tem 110 Joules, se ele tinha 10. E a partir dali ele vai conservar a energia. Tá? Bom, a gente vai aprofundar mais essa discussão, fazer alguns exemplos. Tá? Então, aqui eu só queria eh, colocar as ideias básicas para vocês começarem a pensar no assunto. É uma abordagem completamente nova, daquela de, com relação à força, à aceleração. Tem duas vantagens, tá? a gente, duas vantagens principais. Né? A gente consegue lidar com situações de aceleração variável, força variável, a gente nem falou mais de aceleração na verdade né? e a gente está trabalhando só com coisas escalares o que é muito mais simples nenhum desses é vetor olha, eu estou somando K mais U K mais U, K mais 1, não interessa a direção, o sentido então isso é um grande uh, avanço do ponto de vista conceitual, principalmente quando for sistemas muito complexos né? porque daí trabalhar com vetores é uma coisa muito complicada tá? Ao longo do tempo, essa abordagem baseada em energia se mostrou muito mais eficiente do que a abordagem baseada em força, né? E a gente usa basicamente só essa abordagem hoje em dia em problemas eh, complexos, né? Difíceis. Tá? Então a gente vai desenvolver mais as ideias relacionadas com isso, certo?